Fala galera, beleza? Bem vindos mais uma vez ao canal City Games, eu sou o Will E hoje galera, a gente vai para o quarto episódio aqui da série de The Last of Us E galera, se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e dar o like se você curtiu o vídeo E ative o sininho também para receber as notificações, beleza? E fazendo um resumo aí do que aconteceu no último episódio ah, infelizmente, né? Até se foi. Estava infectada. E o Joel, junto com a Ellie, a gente acabou fugindo ali pelos túneis do metrô e saímos aqui perto de um bosque. Então, espero que vocês curtem a jogatina. Vamos lá então! uma coisa assim, só isso. Você fala do bosque? É. Eu nunca andei por um bosque. É bem legal. o <risos> legal que agora, galera, você vê que os diálogos, eles já começam a Aqui eu não consigo correr, né, de novo. Apreciar fez? o cenário aí e as conversas. De Bom, talvez ela esteja melhor agora. Ela é muito mais dura do que você pensa. Muito engraçado, o áudio, às vezes, cara, desse jogo, ele simplesmente some. Os diálogos, né, dos... Os personagens simplesmente, às vezes, eles somem, ficam baixos, sei lá, não sei se é pelo fato do estéreo, sei lá, ó, oh, achei aqui algumas coisas, tá cheio, então vamos, ver o que a gente consegue fazer, beleza, Agora a gente vai à procura do amigo do Joey, do Joel, o Bill. Lembrando também que eu vou trazer para o canal. <risos> Uau, olha! Vagalumes. Digo vaga de verdade. É perceber. Me desculpa, eu... desculpa, eu me perdi por um segundo. Deixa eu subir para ver. Mas chama aqui um porrete, um tesouro e tudo mais. Melhorado, melhoria do corpo a corpo, melhore. Armas de corpo a corpo para eliminar inimigos com um único golpe Porém, a atualização tem usos limitados Ela acabará quando a durabilidade se esgotar É sempre bom ter isso aqui Essa tábua Não sei se eu coloco aqui para pegar ela de volta do outro lado eu Acho que sim que tá trancado, né? Isso mesmo. Porta. Porta fechada. Lembrando, galera, mais uma vez que eu vou trazer aqui pra vocês The, The Last of Us Parte 2, tá? No lançamento do jogo. É você, Bill? Onde você encontra ele? Hã? Ah, lugares diferentes. Você nunca veio aqui, não é? Eu sei que ele mora aqui, mas... Não, nunca estive aqui pessoalmente. E essa fumaça, você acha que é ele? Eu espero que seja. Bom, então, vamos conferir. Vamos, ver. Vou achar mais aqui uma... Tijolo já tenho. Chama achar uma tesourinha. Aqui embaixo, olha onde pesa, é uma boa queda. Nada aqui. É uma porta aqui que a gente consegue. Né? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Ó, tem um cara lá embaixo. Ali não. Tá é infectado só. Você tá bem? Eu tô tentando aprender a subir. Ah. Né? Você não sabe assobiar Parece que eu sei assobiar Sabia que sabia subir assobiar, assobiar. Hum. Hum, Essa não é uma boa hora Para aprender a subir né, querida Mais duas munições Tá Tem uma carta aqui, vamos ver lembre de juntar mais remédios e ver se consigo mais munição. Tenho apenas 3 semanas até a próxima entrega com a Tess. Quem escreveu isso? Acho que tá lá embaixo. É... Aqui não fala quem escreveu. Beleza! Beleza! Beleza! Aqui não tem mais nada! Tem infectado ali! Por aqui! Merda! Afasta-se! Espera aí! Vem pra cá! Cadê o outro? O outro tá ali. ó. coisas. Porra! Merda! Ah, acabei dando sorte, na realidade. Eu achei que ele ia pular e ficar em cima do muro, não ir pro outro lado, mas beleza. Bom, Pra lá a gente não tem mais o que fazer, então é aqui mesmo. de uma faca. Ainda bem que eu não usei a faca, não. Legal! Oh, show! Bastante coisa. Tem até uma munição, uma munição cheia da, da garrucha, mas beleza. Ah, oh, merda. Tá emperrado do outro lado. Me empurre. Não, essa não é uma boa ideia. Eu não consigo empurrar você. Tem outro jeito de abrir isso? Bora lá então, menina. Bora lá então. Agora, abra o portão. Só isso. Certo. Cuidado. Certo. Ok. Tadã. Parabéns. Ó, oh, tá espertinha, hein? Obrigado. Vamos ver Vamos ver se pra cá tem é alguma coisa. Então a gente consegue um carro com esse seu amigo. E depois? Depois vamos procurar o Tommy.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 Bastante engrenagem, aqui não tem nada. Tem ninguém aqui. Vamos flitar ah, tá uns itens só. Isso? Você já jogou isso? Não. Mas... Tinha um amigo que sabia tudo sobre esse jogo.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 A daqui. É bem legal esse pôr do sol aqui. Evacuação obrigatória. Evacuar para onde? Combinação necessária. Zona de quarentena. Não lembro desse... Alguns lugares não lembro de desse... De A maioria não. Cara, deve ser difícil... Deixar... Tudo pra trás, assim... Essa não é a pior parte. Eu não lembro desse cofre, galera. Acredita? Eu não sei se tá aqui dentro... Aqui, acho que não. Se tiver... Vou aqui dentro dessa casa aqui. Vamos dar uma última checada aqui, qualquer coisa, qualquer coisa a gente vai embora, mas. A ver se eu passei. Deixei passar alguma coisa aqui. Okay. A gente deixou passar. Na cabana aqui não tem. É porque o cara deixaria aqui também né. Essa porta aqui tá fechada, que me lembre. É. E aqui não tem nada. É, é um cofre no meio da rua também. Corre, Joel. Caramba, meu. Corre, Joel. É. Bom, se a gente achar alguma coisa, eu acho que a gente não vai encontrar. Não sei onde está. E eu não vou pesquisar. Corre, Joel. É um trabalho do Bill. Mais alguém mora nessa cidade? Que eu saiba, só ele. Alguma coisa aqui Será que é? Bob, não sair da cidade sem esse cofre Ajude o Brad a colocar na picape Caso precise entrar a combinação é Oh, achamos a combinação do cofre Agora com sua vontade toda Voltando lá para pro cofre A gente vai chegar lá só amanhã Eita, nós. Nice. Anda, querido. Tô quase acelerando o vídeo aqui para vocês, galera. É, cheia. Dá vontade de dar até uns tiros, uns pipocos aqui. Droga. Galera, não é brincadeira, ele corre desse jeito mesmo, bem devagarzinho. Deixei quatro munição pra trás ali. Eu sei que aqui o Bio meu que deixava umas armadilhas. Os LPs. Tá cheio aqui Deixa eu ver se consigo usar mais ou menos alguma coisa Não, não, tudo full É Opa Cara, isso é meio triste O que? Malditos infectados aparecendo muito próximos ao esconderijo da igreja. Parece que precisarei fazer mais uma ronda para eliminar os pontos vulneráveis do perímetro. A gente está achando bastante item. Isso é bom. Ô, oh, louco. Não fechado aqui. Dá a volta por lá mesmo. Ah, legal. Dá licença, obrigado. Nossa, o oh, louco. É. Mais uma armadilha do Bill. Seu amigo é meio paranoico, né? Você está sendo gentil. Qual é a desse cara? Ele. nos ajudou a trazer umas coisas para a cidade. Ele sabe como achar coisas. Ah, espero que a gente não exploda tentando achar ele. Olha onde pisa, você vai ficar bem. Chegou. Acho que sim. Acho que tem mais alguma coisa pro lado de lá. Vê esse cabo. Fique embaixo dele. Com a cabeça baixa, e vai ficar tudo bem. Ah, tá bom. Aqui a gente já veio. Pegamos a senha ali do cofre. e Bora lá. Parte do jogo até encontrar o Bill um pouco moroso vai ficar um pouquinho melhor quando a gente estiver perto do Bill. O arco. Olha isso. Deixa eu usar. Eu atiro muito bem com essa coisa. Que tal a gente deixar esse tipo de coisa comigo? Uh, podemos estar os dois armados. Um cobre o outro. Acho que não. Ah! Gostando uma coisa aqui. Ah, beleza. o arco, por exemplo, eu não quis tá limpo, subindo. Tá bom. melhorar as armas primárias, porque o arco, por exemplo, meu, ele é importantíssimo. É... Acho que eu tenho que pegar uma madeira em cima. Onde tem uma, aquela madeira? que não é vai chamar tá boa Olha podemos usar isso Não, querido, sobe. Isso. E o arco para a gente conseguir matar os instaladores e até os corredores é é ótimo. Licença. E menina? Vê se consigo pegar. Não. É mais necessário. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Aqui, ó. Vamos experimentar isso. Oh. Já foi. Eu vacilei aqui oh. Parabéns Estamos <risos> <risos> <risos> <risos> bem Fica é quietinho ai querido Fica que é quietinho Pronto Nossa, Joel!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 O bicho começa a pegar. É. Quero ver o que encontramos. Você vai meu corpo quando eu tiver um ataque cardíaco. Não se preocupe. não lembro o que tinha aqui pra cá nada tudo cheio galera o inventário tá cheio Bom, agora não entendi ah beleza Nossa! Essa coisa me pra caramba! Já que estamos aqui, vamos fazer uma busca. Então, vamos fazer um esquema aqui, ó. Isso vai ser útil. Como então, a gente aproveita aqui. Eu vi uma barra. Vamos ver aqui. Raquel, os soldados estão indo de porta em porta, forçando as pessoas para, o, para os ônibus. Ouvi gritos, alguns prédios à frente. O tempo está acabando. Tentei ligar e esperar, não sei o que fazer. Mas não posso esperar mais. Esperar mais. Joguei a maior parte das nossas coisas em um lugar, em um porta-malas. Vou esperar você na zona de quarentena. Venha me encontrar. Te vejo em breve. Essa. Como é que eu vou saber? Bom, eu acho que sim Eu tinha aqui achado um, um Negócio de energia, mas sumiu Deixa eu ver se você gosta Tem um 50 Distância de modo escuta Velocidade de montagem Velocidade de recuperação Balanço da arma. Isso aqui é importante. Aqui, ó. Agora, galera, porque que no caminho não tem nada, merda. Olha isso, opa, ele não consegue desmontar. Dá licença, querida, tá só daí que eu vou dar um tiro. Tá bom. Muito legais. Esse é um jeito de fazer Muito legais O que, que temos aqui? Opa, oito? Tá vendo isso? Afaste-se Vamos É o que eu deveria ter feito a primeira vez, né? Não ter gastado um, Uma munição Fique perto. O que temos aqui. Tá cheio. Pô, não acredito, cara. Tô bem, hein? De. De inventário. A gente vai gastar ele é primeiro. Se a gente puder voltar e depois pegar. Esse restante de munição tá ótimo. Aqui acho que não tem mais nada. Putz, peguei você. Ah, por isso que tinha bastante munição ali. É mais uma armadilha idiota do Bill. Essa geladeira pode ser o contrapeso. Ok. Got que desespero. Centro. Joel? Opa. Merda, estão vindo. Sai. Sai maluco. sai caraca. Vai O cara ali não vi. O cara não morreu. Estou esperando, Ellie. Espera aí. Ah. Ah. Droga! Tudo bem? É. Você consegue! Tudo bem. Toma! Pega! Obrigado. Droga! Ah, vamos! Uh, não tá cortando! Rápido! Se matar, filho da puta! Até que tô acertando uns tiros ah, Aqui! Caramba, você tá tirando com que você desse maluco e ele morreu? Sai. Uh. Sai, cara Tá louco? Oh. Nossa Tá afiado, será? Eu queria voltar e pegar munição hum, Acho que não tá, não Bora, bora, bora Bora, pra onde a gente vai? Você tá louco pela porta? Eu sabia. É o único dentro de passagem. A sorte aqui. Todos. Corredores. Ai, caramba, tava sem um bastão. Ah, que raiva. Tava sem um bastão. Nossa. oh caraca, esqueci que tinha um pouco, esqueci que ele, ele não troca de arma tão rápido, né, ele tem que fazer isso, pegar ali, beleza, cadê? De novo, mano. Vou morrer pela terceira vez pelo instalador. Oh, pelo amor de Deus. Vai lá, Bill. Faz alguma coisa. Cadê tua tua faca, cara? Você dá tiro, no instalador. Você não deu tiro, pô. Deixa eu usar aqui meu Beleza. Beleza. Ah, o que eu precisava aquele cetaco de bezo. Aqui tem mais munição, mais, mais atadura. Bom, acho que agora dá pra. Boa. Tá vamos, ele, vamos. Boa. Valeu <risos> pelo heroísmo e tal. Ah, oh, Ellie. E o que você. Joel? Meu. O que você Meu. tá fazendo? Vira pra Nossa. lá e fica de joelhos. Pera, fica calmo. Vira Tudo pra bem? lá e fica de joelhos. Não vou barra Fica calmo. Caraca, obrigado eu... por ajudar. Não. Alguma coisa brotando? Não, droga, eu tô limpo. Se eu vir algum. Tá Vasco. Ai! Para, filha da puta! terminou? Se eu terminei? Vocês entram na minha casa, detonam as armadilhas, quase quebram o meu braço bom. Quem é essa pirralha? O que, é que ela está fazendo? Quem aqui? eu sou não é da sua conta. Estamos aqui porque você deve favores ao ah. Joel. Pode começar tirando isso. Eu devo favores? Ô oh, louco! Isso é piada? Eu vou ser direto. Ah. Preciso de um carro. É piada mesmo. Joel precisa de carro.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 tudo bem? Acho que vamos morrer em alguns dias mesmo. Beleza. Vamos lá. A cidade inteira está cheia de armadilhas. Não me perco de vista. Seria difícil. Agora sim, para com isso. Show. Tá certo. Então, galera, o vídeo tá ficando um pouco longo. Legal, espero que vocês tenham curtido aí. No finalzinho só, que deu uma agitada legal, né? Apesar de eu ter morrido três vezes ali pro instalador. E se vocês curtiram o vídeo, dê um like aí. Se você é a primeira vez no canal de vocês, também se inscrevam, tá? A gente vai trazer coisas bem legais aí. E vamos maratonar essa série aí do The Last of Us, beleza? Obrigado aí pela companhia. Fiquem com Deus e valeu. Fui!